Evolução da raiva, lesando a estrutura saudável do corpo mental superior. Existem várias causas geradoras de desarmonias nos níveis de consciência. Os sentimentos e vibrações vivenciados e alimentados pelo consciente físico podem gerar graves distúrbios, dentre os quais o câncer, doença que provoca uma drenagem energética para que o espírito esteja livre das energias desequilibradoras do ódio e da raiva, por exemplo. Vamos avaliar a evolução das desarmonias causadas pelo sentimento corrosivo denominado raiva, no mental superior de um indivíduo com tendências agressivas que, aparentemente, estavam controladas. A figura D1 nos mostra a configuração do mental superior de um indivíduo encarnado que chamaremos de Senhor X. No seu dia a dia, depara-se com as mais diversas situações e diferentes pessoas, espíritos que encontrou, ou não, em outras encarnações. Numa situação vivida em sua residência, um de seus familiares, numa atitude inesperada, faz o senhor X entrar em ressonância com sua agressividade contida. Ao se descontrolar, o senhor X envia vibrações de raiva para seu corpo astral, detentor das emoções que agiganta-se, sugando as energias saudáveis do duplo etérico, deixando-o fraco e desvitalizado. Figura D2 este fato desencadeará problemas de fígado e estômago e outros órgãos da região abdominal, regidos pelo chakra umbilical. Não havendo o esforço da consciência encarnada em perdoar, o Senhor X alimenta a raiva com pensamentos negativos que inundam o corpo astral, afetando a alma moral. Não havendo a reformulação dos sentimentos, o mais provável é o surgimento de lembranças de agressividade armazenadas na alma intuitiva, o que agravaria a situação da consciência encarnada e de seu veículo físico. Figura D3 Ainda na figura D3, vemos caracterizada pela energia azul a presença de entidade espiritual incentivando e orientando seu pupilo para a máxima. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Como a reforma íntima não foi efetuada, o indivíduo denominado Senhor X candidatou-se a sofrer processos obsessivos e cancerígenos, como mostra a figura D4.